E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e para começar né, o primeiro vídeo realmente gravado em 2020, a gente vai falar um pouquinho de como lidar com as mudanças que poderão acontecer em 2020, né? o que, que vai mandar no ano? Tem sido uma pergunta que surg... tem surgido demais no nosso Instagram, a galera perguntando bastante e fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, né, se você não está inscrito no canal, se você não segue a gente no Instagram, então deixa o seu like aqui, segue, se inscreve, ativa o sininho, para você ser notificado efetivamente quando a gente postar alguma coisa, né? Senão você não é notificado quando a gente postar. Mas agora vamos ao que interessa, né? O primeiro ponto é que a gente não precisa ter medo das mudanças, tá certo? As mudanças vêm acontecendo há muito tempo e que é um ano que teve mais mudança do que 2019 e todo mundo tá aí é né? lógico que a gente sofreu muito com várias mudanças que acontecem, só que também a gente conseguiu se adaptar, né? Então a gente tem que continuar tendo esse movimento de adaptação. Por quê? Porque a gente vive num mercado, né? o mercado de venda online, o mercado de venda em marketplace principalmente, é um mercado que evolui muito rápido, é um mercado que cresce muito rápido, é um mercado que é acelerado em mudanças e ao mesmo tempo há alterações. Por quê? É tudo muito novo, né? Se a gente pegar as empresas mais antigas aí, Mercado Livre, B2W, a Via Varejo, e quanto que a Via Varejo já mudou, quanto que a B2W tem mudado, quanto que o Mercado Livre tem mudado, o Magalu, né, que tem crescido muito, mas também é um marketplace muito novo. Então, as mudanças vão ser necessárias para acompanhar tendências de mercado ou até mesmo para alterações internas necessárias, certo? Isso aí não tem o que fazer. O que a gente não pode fazer dentro do nosso negócio é ignorar essas mudanças, tá? Muitas vezes a gente fica ali protelando, a gente já foi avisado, a gente já sentiu que isso está acontecendo, mas as vendas ainda não caíram, a gente continua parado no tempo e quando acontece a gente procura um culpado ali por aquele motivo, né, pelo aquela... ocorrido, né? Ah, o que, que aconteceu? Não, a culpa foi do fulano, a culpa foi do ciclano e a gente também não reconhece que nós temos a nossa parcela de culpa, Tá certo por ter ficado inerte. Então esse é um ponto que a gente tem que, tem que pensar em trabalhar. Tá? 2020 continuará no meu ver sendo o um ano de logística, a gente, é, nós temos cada vez mais consumidores exigentes de um lado e cada vez tipo, desafios maiores do outro lado. Né? A logística de pesados ainda é um desafio, mas eu acho que em 2020 a gente vai começar a ter soluções dos marketplaces para isso. Então isso deve acelerar muito, deve ajudar o pessoal que sofre hoje com logística pesada, né, de produtos pesados, fora de padrão, correio, é, nos marketplaces. Ao mesmo tempo o movimento de fulfillment vai crescer, né, porque a B2W já anunciou que vai ter mais fulfillment, né, quem participou aí do nosso evento do performance, no final do ano, né, foi anunciado ali também né, que vão ter mais operações de full pelo Brasil, já que eles já têm os CDs né, que fazem a operação da B2W, serão direcionados para fazer full também é, para vendas dentro da B2W. O próprio Mercado Livre né, já terá mais unidades de full também, saindo um pouco do estado de São Paulo, embora tá, a gente não tenha muita certeza de como vai ficar a gestão de pedido, gestão de pedido, perdão, a gestão de produto, gestão de anúncio nesse sentido se você estiver atuando em vários filmes mas é mais um movimento interessante saindo de São Paulo né deixando de ter só São Paulo e possibilitando que outras regiões também atuem é, com o full isso é bem legal tá então esse movimento vai ser natural logística do Magalu tem acelerado né então eles têm testado diversos pontos estão validando o retira é, da Netshoes nas lojas, então isso vai acelerar muito. O próprio movimento de retira tem acelerado, o flex no mercado livre com as entregas próprias, os pontos de envio, então eu acredito que vai continuar a ser um do ano da logística, continuar a ser um do ano que a gente tem que participar dos movimentos que os marketplaces estão fazendo no movimento da logística, tá? Com relação a, a uma mudança interna e aí uma mudança que nós teremos que fazer como vendedores, é atuar cada vez mais com ads nos produtos, eu soltei um vídeo no final do ano sobre isso, porque a gente tem um mercado cada vez mais competitivo, eu falei muito sobre isso, sobre se planejar e já começar a reprecificar o seu produto contando que você tem que fazer é, um ads no seu produto, porque a gente tem os mesmos espaços numa primeira página e cada vez mais concorrentes buscando, aparecer naquela primeira página, tá? Então, independente do modelo de buy box, o ads vai ser vai ser cada vez mais necessário nesse ano de 2020. E quem não contar com um percentual de ads no seu faturamento para ser para anunciar realmente não vai ter margem. A gente não tem margem para ficar tirando percentuais para fazer ação, percentuais para isso, percentuais para aquilo. Então, realmente vai precisar reprecificar o seu produto, tá? Testar essa elasticidade, puxar e mesmo mais caro, às vezes, vender por estar aparecendo. Tá? Então o Ads vai ser uma outra tendência muito interessante. E o um movimento que a gente tem visto também a galera partindo aí é, para ter o seu e-commerce próprio, chegando num, modelo de, chegando num ponto de maturação quem vende só em marketplace, chegando num momento que consegue dedicar atenção também ou colocar uma pessoa dedicada para isso, porque para dar resultado tem que olhar também. Então eu acredito que esse ano de 2020 a gente vai ter esses pontos para ser trabalhados, além das promoções e das ações que cada vez mais os canais estão preparados para fazer. né? Então cada vez mais a gente tem promoções e ações para participar, tá certo? Então, boas expectativas, acredito que a Via Varejo e Carrefour vão surpreender a gente. Madeira Madeira tem crescido no movimento, então a gente, a gente tende a ficar com marketplace fortes, né? Espero um, um bom resultado da Netshoes continuando esse movimento junto com o Magazine Luiza, então a gente tem que ficar de olho nesses movimentos que estão acontecendo e participar e entrar de cabeça no começo. É, não posso esquecer a Amazon também, que vem cada vez mais evoluindo e algumas categorias já performando legal dentro da Amazon, tá certo? Então fica ligado, 2020 não dorme no ponto, porque se você dormir no ponto a culpa é sua e de mais ninguém.